Apresentando... Eu, papai Jujuba Nanica No canal... Jujuba Nanica Faz isso para mais um vídeo de hoje Pois nós estamos aqui Para mostrar, gente, que aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui que eu ganhei lá Eu tinha 4 Robux, eu ganhei 504 Sobrou 4 Robux É aqui um site que não sei porque Não tá carregando até agora O... é código desses três sites Do, do RBXFAN Bloxland e... Aqui é o RBXL... RBXLY. Ok? Uh, cadê? Cadê? Cadê? Eu vou aqui, ó, gente. Pra mostrar que eu ganhei esses dias. Aqui no, no vídeo que eu mostrei que... É... Do... Eu não lembro se sério de código que eu mostrei que eu ia... É, não. Era resgatando 504 robux. aqui, ó. Venda de produtos. Eu botei no... Aqui, ó, do dia anterior. Tava aqui em pendentes 504 para chegar. Total é 504 e eu já tinha 40 aqui. Então, 508. Eu vou comprar uma coisa pra, só para mostrar, assim, que não é mentira, tá? Mas primeiro vamos pros códigos, né? Que é a coisa mais importante que tem. Dá pra me ver assim melhor? Eu vou ter que ficar olhando assim pra cá. Oh, é o RBG's fan o primeiro. Não sei porque que tá carregando, então vamos pro Bloxlander. Uh, cadê, cadê código Bloxland Bloxland Cadê, cadê Aqui, Mori Promo Eu vou ter precisado Sing up today É pra, pra só entregar Seu nome do Roblox Esse aqui é pra se logar e deixar já, sabe, logado eu acho Aqui, ó tenho seis Robux. Fama Mori, Promo... Co gente, eu tô com essa tabuada. Não sei por que na mão. É, o uh, primeiro PromoCode é... Tá, tá, tá, tá. Primeiro PromoCode é o... Cadê? Deixa eu procurar, gente. Tô olhando aqui na outra, tá, tá, tá, linha. primeiro o Primeiro PromoCode do... Cadê? Cadê? Do Bloxland, porque o... Eu... Não, não sei. Calma aí que eu tô no... Calma que eu tô no legaço errado, gente. Porque o Bloxfan. Não tá carregando, então eu vou ter que ir pro Bloxland, tá bom? É, eu vou pegar o código dele, cadê? Uh, lo, aqui ó, lote presente 40. Isso aqui, marca sou humano, seria é o texto destacado nas imagens de sensibilidade, aí ó. Lea. Lea. Espera, lia up em cinco ponto quarenta e nove T foi hedem ta deu certo, vamos aqui vamos eita aqui Voltar para telinha. Aqui. Ó. Agora o próximo promo code é o... Deixa eu só fechar isso aqui. Do RBLY. Vamos start earning. Eu já estou logado na, can... na minha conta. Eu... Profile. TCDC. Ah, login. Tem que se logar. Ah, aqui. Vou botar... Eu vou botar o meu username. Username do Roblox, mas vocês voltam o de vocês No caso, o seu nome, seu nick do Roblox Aqui. Find my Roblox Avatar It's my Avatar Aqui. Tá, eu tenho 27 Não sabia Agora vamos em Profile e Heading Code O, primeir, o código dele É o... Cadê? Do rbgnx. Uh, meio estranho, eu vou ter que ficar olhando. Uh, M. Não, é H M S -X g T R. Espera, y? y, D, S, R. Y, S, D, S R. <S -d -S -R. Ah, sim, é, tá certo. Heading. Uh, código não foi achado Sempre ou... ou... ou... Vou botar aqui, só aumentar... Eita, a telinha dá pra vocês verem, né? Deixa eu ver... Calma, calma... Aqui, ó. Assim dá tá pra vocês verem. HMS... HMSX... GTR. GT... YS. YSS. Tá, tá, agora eu botei. Esqueci de botar o um S aqui, ó. Esse aqui. Resgatar. Eita, sucesso. Sucesso. Tenho 27. Agora eu tenho 29. Ô gente, o Roblox fan não tá carregando. Então vai ficar para outro dia. Bom, vamos, vamos já aqui entrar no Bloxburg, burg, burg, Bloxburg. <risos> Ó, oh, legal, tem gente online. Uh, vamos entrar no Bloxburg. Quanto tá, tá, tá, tá. será que é o server privado? Nenhum, né? Acho que não tem. Uh, vamos tentar só entrar de novo aqui no rbshur. ponto fun. Entro, vamos vamos pro código cadê promo código é o t t panda é esse aqui meu cachorro kuri panda calma então um pouquinho tchau pronto esse aí e render code ei uh -huh. você conseguiu um roblox eu tenho 7.70 Agora eu tenho 7.70 Agora, gente, pra mostrar que não é... Eita, pra mostrar que não é mentira Eu vou comprar alguma coisa aqui No Bloxburg a Minha cidade tá a mesma coisa Que eu nem, nem mexi Vamos comprar Esse aqui, ó 300 Sim, gostaria e papapá Foi Uhul Ó, quem me deram 50? Ah não, mas não faz sentido ter Ah, ela entrou Bom eu Gente, eu comprei o um negócio aqui do Game Pass Que eu comprei, é o Game Pass De ganhar mais coisas, tipo assim, eu ganho 700, eu vou ganhar mais Então isso vai ajudar na minha Cidade, entendeu? Talvez eu traga vídeo de historinha com ela. Seria legal. Bom. Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui. Mas... Então, pessoal, fez você falou. Me segura. Você falou. Os